Finalmente, um website de apostas confiável. Aposte nos seus jogos favoritos. Acha que sabe tudo sobre esportes? <risos> Prove. Rivalry.com. Patrocínio. Twitch.tv. Barra 15. Bora. Maravilha, mano. Eu tenho que ganhar essa também pra manter no challenge. Esse jogo é a melhor partida do challenge. Tem 5 challenges na parte... 10 challenges no jogo, tá? Tem 10 challenges no jogo, velho. Bora. Qual a de tá? onde eu tô, mano. Alta. Ah, Acho que ele no me Ele ficou tava no nível 6, tá ligado. Gol e 5, aí quando eu peguei 6 ele vai o pé Meu bot vai ter pressão mano. O Zin tá longe pra ter pressão, mas acho que dá pra dar isso aqui, né Eu tenho tudo up, então eu posso arriscar. isso, Tem que me ocipar pra cima Posso fazer isso aqui na surdinha, não vou passar pressão do bot Se vocês me deram isso, herói O Dragão é Nosso comemora O Dragão é Nosso comemora, o Dragão é Nosso já é algo Estamos na 0 1, 1. Pela movimentação dela, que eu acho um vou me adiantar, então apareceu ali só um pedacinho de esse Se eu consigo pegar mas aí da salvada. bem, B, mano, eu, dá pra chutar que eu perdi top comps topside não vou ter nem mana direito, vou só dar B O ideal é isso, Acho que querer matar a de novo Vamos fazer aquilo lá que é muito bom, rapaziada Eu expliquei mais cedo explicar de novo Eu vou usar meu próximo R aqui agora Com a porcentagem de CDR do item da jungle Mais o CDR do Blue Aprendi isso aí assistindo a live do Kayo ontem, que ele contou que, o, que ele aprendeu isso com o Den que é o monohanger do Challenge, que ele sempre uta. O primeiro ult dele é sempre quando ele pega o blue. Então esse é um bagulho muito simples que ajuda a nós, mano. É uma informação muito picante Eu não, nunca usei isso. Peguei a malícia hoje, tá ligado? Ontem, vendo a live do Kaylei. E é muito bom, mano. Sempre tenta ultar quando você tá de blue. Porque você tem 20% de CDR, esse ult volta mais rápido, tá ligado? É do time deles? Isso aqui é do time. Filha da puta, bom, mano. Eradan falou que tá tryhard, tá tryhard mesmo. Que cara bom, família. Caralho, Eradan LOL apenas. Participantes do Gillette UT. Cortar o um mapa, mesmo e tentar dar a cooperada assim. Nós pega a torre lá também. Mano. O Gianzinho já tá livre no mid pra fazer o que quiser. Ele pode puxar e sei lá, ir pra onde ele quiser. Faz configuração do seu PC e expansão PC aí, Guilherme. Nossa, tô nível 10, mano. O tá 8. Acho que é porque ele não apareceu ainda, mas. Paca com o de por ele mesmo, hein, mano. Me salvando. Olha, tá nove, apareceu lá no bot. Pro ele, ah, não puxar esse aqui, mas daí, vai. Tá punindo o cara, frisando ali, hein, mano. Acho que nós só puxa, mano. Por mim, ele só puxa, velho. Ou será que ele quer frisar, mano? Por mim, ele só puxa, mano. Nós vai pro cara, anyway, velho. Ah, Olha lá, ele foi em mid. assim mata aquilo ali, velho. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. dale isso, pô. Vamos de T2 aí, genzado. Eu bora de T2, sim. Tô de cover. Tem blue, mas eu acho que eu vou matar esse ad-blank, Filha da mãe, mano. Dolei, velho. Nice. Nice. Flash, flash ali pra fazer o safe, tá bom. Acho que tinha o um ward onde eu tava, por isso que não deu bom. E aí, nós isso aqui, ó. Oh, não, não, né? Aqui ou oh não, hein, galera? Olha essa decisão, mano. Compra pra caralho. Dá um jeito, véi, vambora Será que eu tento o R no escuro? Vou tentar, mano Foda-se Vou só dar B, tá em casa Coverzinho pra levar a torre, levou, maravilha Ó oh! Aqui, Jana! Ô, oh, meu menino! <risos> mano, de novo que eu faço isso De novo que eu faço isso Sem querer, quem lembra? Quem lembra? Eu já fiz isso sem querer uma vez contra um Kha'Zix Mas também, mano, sem querer, velho. Que loucura, mano. Sem querer, parece que é o, é o planejado pra dar certo, mano. Que porra é essa, véi? Calma, calma, velho. Que eu já tô, ó. Levantou pro alto, cortesia. Quase que eu roubei aqui, ó. Ele tá em clean, né, mano? Mas deu certo. 实在也有比较少 O cara do tryhard meme, mano. Os caras querem tirar esse jogo de nós, viu? Os caras querem tirar o jogo de nós, mano. Oh. Caralho. Tinha que ter imaginado esse Ez aí, velho. Mas vambora. <risos> Dale, killzinha. Nice. Dois minutinhos nessa alma. Vambora. Ó, ó, ó. Fica atrás da wall. Levantou, cortesia. Ale burra! Nice! Ótimo, tá jogando ruim. Nice! Dá tá pra Ibaron, se quiser. Ou GG mid, né? Será que é GG? Não, não, não. Pra mim primeira vai Ibaron, mano. Dá pra Ibaron. GG, mano? Correto mid. Não, não, não. Esse aqui é risk, hein, mano. Risk pra caralho, velho. Nossa, é muito e Só sai, velho. Tô indo reto lá pra ver se eu ajudo, mas alguma coisa. Vai dar merda. Não, não, não. Vamos deixar o titelinho te de ver. Traz pra mim, traz pra mim. É o pai, pô. chegando. Importância de ir reto na treta, hein, rapaziada. Well play de top 1 é do Genzi, mano. Será que essa vitória aqui já é o top 1, rapaziada? Já divulga a live do Iradan. Iradan tá online, se tiver, na nós divulga a live dele, mano. É o top 1 do Genzi, essa porra, mano. Nice, mano. Buscamos, mano. Conseguimos, velho. É o top 1 do Gen, rapaziada. Consegui manter no challenge também. Essa vitória é do meu challenge. E era 5, era 10 challenge na partida, então vai dar muito ponto, tá? Ele tá top 1, galera. Falta 1, um, 4 PDL. Nossa, falta 1, um, 4 PDL, velho. Caralho, velho. Deixa eu ver se eu dou uma comida aqui. Não, vou, não posso comer muito não, hein, mas não vai dar reverter. eu conheço pra organizar ele. Vou comer só um pouquinho aqui que a jornada não parou ainda não, velho.